Este aqui vai ser um vídeo de entrada do canal Bom dia a todos, meu irmão Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para os amigos Como é que faz os testes Para a astesia é, Você usa quatro cartas do baralho três cartas do baralho e o coringa é, Você tem que fazer o teste por 10 vezes E acertar as 10 vezes Até que você fica bom com ela até que ele acerta o Coringa dez vezes. Então é, é uns testes simples. É fácil da pessoa treinar. Mas isso aí deixa o cara bom na resistência E depois daí pra frente ele tá bom pra fazer comando de voa Então é o amigo Edson. O Edson vai gravar, o Edson vai colocar as cartas. Agora eu vou lá para frente que ele vai colocar as cartas e depois nós vamos pegar a de ônibus para ver. Vou colocar nas cartas aqui Ovisé, Arion, acha o Coringa que está nessas quatro cartas, somente o Coringa. também achou o coringa achou ele de novo ele já achou agora ele vai para lá de novo eu vou fazer a modificação Fazendo a modificação aqui Eu voltei Eu tô rumando aqui Eu troquei as cartas dos lugares Vou chamar ele Pobinze Ele tá vindo aí de novo ele tá vindo aí de novo Ele vai vir de novo aí, ó Primeira carta. Segunda. Cruzou. Descruzou. Também não cruzou. Então tá na curinha. Realmente ele achou a toleira da carta. E eu vou pegar as cartas de novo vou passar vou mudar as cartas de novo vou esperar ele ir pra lá vou pegar as cartas vou baralhar e vou pôr de novo agora eu vou pular de vou embaralhar vou mudar de novo vou mudar a carta de novo realmente vou mudar ela pro lugar já tô começando a mudar vou mudei ela pra cá ele está vindo lá de novo. Vou mandar ele voltar. Ele vai vir de novo. Maurício, pode vir? Ele vai voltar de novo. Ali, acho Baixa o Coringa. Cruza somente em cima do Coringa. Se não é o Coringa, você não cruza. Ele está vindo aí, ó. Você vai cruzar somente no Coringa. Aí ele foi na terceira carta Acabou achando ela Vou pegar as cartas de novo Vou embaralhar E vou esparramar ela de novo Pegando as cartas aqui na mão Vou embaralhar elas Embaralhando Estou esparramando as cartas Estou esparramando as cartas uma por uma Vou esparramar de novo Estou esparramando elas de novo Estou esparramando ah, mano. aí ela já chegou aqui, ele manda chamar ele para vir ele vai vir aqui agora, lá para cá Maurício pode vir, ele vai vir embora, de novo, para localizar elas Você cruza somente no Coringa Somente o Coringa, as outras cartas não cruza. No resto Raramente, já achou Nas quatro tentativas Ele já campeou, já achou ela de novo nas quatro, nas quatro tentativas Então Eu vou ó, Aqui ó, só uma demonstraçãozinha ela não cruza não cruza e também não cruza entendeu? agora se eu for lá em cima do Coringa ela cruza rapidinho entendeu? já fiz a demonstração então agora eu vou, eu vou fazer uma embaralhada de novo aqui de novo nessas cartas vou montar elas vou embaralhar de novo vou embaralhar elas de novo vou embaralhar elas de novo vou embaralhar Vou soltar agora a carta que uma Vou soltar a segunda Vou soltar a terceira E vou soltar a quarta Tá tudo aqui Soltei a quarta carta Vou chamar ele pra vir Óbvio Zé Maurício Ele vai vir de lá pra cá de novo Ele vai vir está vindo varionta você cruza somente no coringa se não for coringa você não cruza raramente cruzou ela cruzou cruzou na primeira já cruzou na primeira lá de novo Isso. continua reto, também não cruzou entendeu aí já cruzou lá Eu vou voltar para lá de novo pular de lá, vou fazer a outra demonstração da onde que ele tá ó, veja bem, ó você cruza somente o Coringa se não for o Coringa, você não cruza ah lá. Não, a primeira carta não cruzou a segunda não cruzou terceira não cruzou quarta cruzou uhum. é o Coringa, achou localizou, vou pegar o baralho de novo quando ele vai para lá Vou mostrar lá Que tá as paisagens aqui Vou pegar o baralho de novo Vou Embaralhar Vou voltar Ela pro lugar que era o dela Eu vou fazer a sequência de novo Tô arrumando a sequência Vou a sequência de fora a fora E já arrumei de novo Vou mandar o Maurício voltar De lá para cá Maurício, pode vir Ele tá vindo Ele foi lá Vou chamar ele As cartas estão no chão de novo já Maurício, pode vir Ele está Mostrando aí para vocês que eu já esparramei as cartas no chão Tudo bem esparramadinho Ele está vindo lá para de novo Ele está vindo para cá Ele está vindo para o local de novo Ele vai vir aqui agora Vai mostrar para vocês de novo aonde está o Coringa Você cruza somente no Coringa. Se não for Coringa, você não cruza. Coringa. Já achou o Coringa de novo. Agora vamos fazer um outro teste daqui para lá o pessoal Vai ver aí como é aí. que. Ah, veja bem, o que Você cruza somente se for Coringa. Se não for Coringa, você não cruza. Veja bem, ela nem mexeu em cima das primeiras cartas. A Coringa tá lá embaixo, ela cruzou. Eu vou andar para frente, ela vai descruzar. Descruzou. Vou na outra carta, ela vai continuar do mesmo jeito. Uhum. Entendeu? Então uhum. é, uma, é muito simples. Aqui agora, eu vou pegar as cartas de novo. Vou embaralhar. Tô pegando aqui, vou embaralhar. Mostrar um pouco da paisagem para vocês aí. Vou embaralhar as cartas. Tô embaralhando as cartas. Vou... Aqui agora eu vou esparramar elas Estou esparramando Estou esparramando as cartas de novo no chão Estou esparramando as cartas no chão Vou esparramar as outras também Estou esparramando Vou mostrar para vocês Estou estão E ele vai vir de novo Olha pode vir Ele vai de novo ele vai vir de novo aí para mostrar para vocês como que as cor como que está sendo a radioscesia entendeu hora e ontem você cruza somente se for coringa se não for coringa você não cruza primeiro a carta nem mexeu Cruzou, abriu, continua aberta, e a... vai fazer a conferência, vamos fazer uma conferência de morte, só para confirmar, primeira, já... não mexeu, segunda, não mexeu, terceira, cruzou, um passo para frente, abriu, não cruzou. Então aqui ó, é onde está o Coringa, é onde ela cruza, se eu for para frente ela descruza, se eu voltar para trás ela cruza de cima Certo. Então Ele já achou de novo, Essa já ele é já achou, ele já achou de novo, ele já achou de novo. Agora eu vou pegar os barais de novo. Vou repetir de novo. Entendeu? Vou, vou esparramar de novo. Estou esparramando de novo. Vou voltar o coringa. Estou arrumando aqui agora. E agora vamos de novo. Vou mandar ele vir. Maurício, pode vir. Ele vai vir. Vai vir de novo aí. Ariônica, você cruza só se for coringa. Se não for coringa, você não cruza. Primeiro, não mexeu, não mexeu. Também não mexeu, ó. Cruzou. Achou? Tem é aí, ele achou de novo? Não achou de novo agora eu vou embaralhar as cartas de novo né? vou embaralhar as cartas de novo vou pegar as cartas na mão vou embaralhar vou embaralhar e vou soltar as cartas no chão eu vou soltar as cartas no chão de novo vou soltar estou soltando as cartas no chão de novo vou soltando elas no chão em sequência vou soltar no chão em sequência de novo estou soltando elas no chão Vamos voltar elas pro chão de novo E deixar Como está de novo Vamos ver o que vai acontecer Vou esperar ele chamar ele de volta Pobre Maurício Ele vai vir aí de novo Ele vai vir de novo Já soltei ela no chão Vai soltar no chão né? Vou soltar no chão daqui mesmo vai ser já soltei no chão, vou chamar ele para vir pode vir Maurício ele vem ele vai vir de novo ele vai vir aí Mariona você cruza somente no curindo se não for curindo, você não cruza primeira carta não cruzou. A segunda carta também não cruzou. A terceira carta também não cruzou. A última carta aqui cruzou. achou. Ela achou de novo, raramente. Vou pegar as cartas de novo. Vou embaralhar. Vou embaralhar. Vou mostrar um pouco da paisagem para vocês. Que eu vou embaralhar agora. Vou embaralhar a paisagem Vou embaralhando né? Vou embaralhando Aí já estou soltando as cartas no chão de novo Vou soltar as cartas no chão tô soltando elas aqui Soltei no chão Vou Dar um tempinho aqui Vou chamar os Zé para vir de novo que já foi solta né? Eu Já soltei elas no chão Vou verificada aqui de novo se certinho aqui. Essa aqui vai aqui. Essa aqui vai aqui. E essa aqui aqui. É isso mesmo. Eu vou aguardar ele vindo. Maurício, pode vir. soltei ela de novo no chão. Vou deixar aí para vocês verem sem a, a dúvida de vocês Totalmente. Para ver o que, que vai dar certo e o que não vai dar. Vário você só cruza se for coringa. Se não for coringa, você não cruza. Passei pela primeira, não cruzou. Segunda cruzou. Terceira abriu. A quarta também está aberta. Então vamos conferir de novo. Vou voltar de lá para cá. Para mostrar para vocês. Para... Não tem mentira, vou encaixar aqui para mostrar. Aí, mano, você cruza só se for coringa, se não for coringa você não cruza, passei na primeira. Tá? Não cruzou, cruzou, e descruzou. Beleza. Cruzou, uhum. então tá embora. Localizou coringa. Agora? Aí já foi. Eu acho que nós completamos velho. Então é um negócio muito simples, são quatro cartas, o Coringa está lá, no, na frente, e, então você veja bem. Você vai pedir para elas cruzar somente o Coringa, isso é como se fosse um objeto, por exemplo, tem um objeto enterrado você tem que pedir para ela cruzar somente naquilo que você está procurando. Agora você tem que repetir para elas várias vezes Não é você falar uma vez só e ficar o dia inteiro com ela só com uma palavra Não, você vai repetir para ela, procura isso, procura aqui, procura, procura. Então eu quero que ela procura só o Coringa Então ela não vai cruzar em cima dessa carta Essa carta não é o Coringa E também não vai cruzar em cima dessa Porque também não é o Coringa Eu vou lá na última carta Ela não vai cruzar também, não é o Coringa você Entenderam? Então é, é uma, uma coisa muito simples e é o que o pessoal tem que treinar, porque se quiser usar radiestesia, tem que treinar é com as cartas. Porque quando ele ficar bom com as cartas, ele está bom para outras coisas. Então a hora que eu estou em cima do Coringa, ela cruza. Eu saio de cima do Coringa, ela abre. eu vou em cima dele, ela fecha, porque ela está procurando somente Coringa. Seria a mesma coisa se eu estivesse procurando ouro. Eu estou procurando só ouro, é só ouro, é ouro, é ouro de filão, é ouro de baixão, é ouro de manchão, é veio d'água. Agora é o seguinte, vocês querem ver como é que essas varas muda? Vai ver já. Mais minutos minuto, Então agora nós vamos fazer um outro teste que é o teste final dessa prova. Variômetro, vocês procuram é um veio de água agora vocês não vão procurar mais é o coringa vocês vão procurar agora um, um veio de água então vocês vão me indicar com um veio de água certo então vocês vai ver ó, que as horas vai chegar aqui ó ó olha o coringa embaixo hein não cruzou mais no coringa nem vai cruzar mais ó. E nenhuma delas e ela já tá me mandando lá para um veio de água que tem lá adiante ó. Não, para onde ela está apontando, eu já sei que tem lá um, um veio de água, lá, porque eu já, eu já fiz um vídeo dele lá. Então, para todo lado que eu for, elas vão me jogar eu lá, ó. E não adianta eu querer mandar elas para cá aqui, ó, que elas vão continuar viradas para lá, ó. Eu posso tentar mudar ela com a mão para cá, que elas não vão ficar para cá, ó. Elas vão virar sozinhas para lá, porque eu não tenho, um veio não está para cá. Então, o veio tá lá, elas vão continuar para lá que nem tem uns, uns, uns caras meio bestas aí que fazem os comentários é que eu manipulo com a mão é só eles fazerem umas variônicas experimenta fazer experimenta ver se dá para manipular com a mão é simples e outra coisa eu faço isso mais para ensinar o pessoal não não por interesse de ganhar dinheiro agora quem quiser aprender aprende quem não quiser também não aprende Agora esse pessoal aí que anda falando besteira, aí se aí nem estudar não estudou, aí é capaz que nem na escola não foi. Então é bom a pessoa dar uma estudada primeiro, para depois falar besteira. As variônicas é usada, as é usada há milhares de anos, mas há milhares mesmo. Pelo que se sabe delas, as variônicas é usada há mais de 8 mil anos. Então não é não é dois dias, três dias. Sempre o sábio usou elas. Então é o seguinte, aí o pessoal aí que for falar besteira aí, dá uma estudada, entra no Google aí, procura pesquisar. para saber sobre essas energias. Depois faz o comentário. E tudo bem. Não que eu acho ruim do pessoal comentar aí algumas besteiras, mas... Antes de fazer isso, dá uma pesquisada primeiro. Tá com o celular na mão, entra no Google Faz uma pesquisa, depois volta lá no meu canal. Falou, oh, Maurício, aí eu pesquisei lá, realmente a coisa é mais ou menos assim mesmo. Agora, o cara chegar e falar que isso não funciona, isso aí é coisa de B, mas é ele que não estudou. Então vocês vão me desculpar aí de eu estar desabafando aí, mas é por causa de uns comentários besta aí. E eu não quero ficar cortando o pessoal. E outra, também, como já falei, eu não tenho interesse em ganhar dinheiro. Eu tenho feito porque eu tenho um pessoal aí que acompanha meus vídeos, gosta dos meus vídeos, tem praticado, então eu tenho feito por eles. Não para esse pessoalzinho aí que não, não entendo de nada e nunca estudaram nada. Então eu estou sempre fazendo meus vídeos. Enquanto o pessoal estiver gostando e ele estiver pedindo para fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Porque eu tenho aí dois mil e tantos inscritos. Outra, não tem interesse em ganhar nada no, no YouTube. Portanto, meu, meus vídeos não tem comercial. Se eu tiver com 50 mil inscritos, vai estar tá do mesmo jeito. Não quero ganhar nada deles. Se eles quiserem pôr algum comercial lá, eles vão pôr por conta deles, mas não, não que eu quero. E, e dizer aos amigos aí que pode fazer os comentários. Se tiver algum comentário aí que possa melhorar o, o jeito, as coisas, pode fazer o comentário. Agora, comentário muito besta, isso aí é melhor não comentar. E volta, comentário que ofende, que xinga a gente, porque eu não xingo ninguém, vídeos A única coisa que eu falo é que esse pessoal aí que faz esses comentário meio besta aí precisa estudar um pouco mais. Precisa entrar no Google aí e ver como é que realmente funcionam as coisas. E uma boa tarde, Maurício Mococa, e até o próximo vídeo.